Olá, Brasil! Olá, Santa Bárbara do Oeste! Sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é dia 29 de março de 2022. E a partir de agora, o Nilson Araújo levando informações para você que está aí na sua casa, no seu trabalho, escritório, aí através do seu é, aparelho de celular, do seu é, tablet, do seu computador... Vamos lá, meu povo, vamos participar, denunciar, eh, elogiar também, por que não, né? Através do nosso WhatsApp 997824426, você pode indicar a sua reportagem, envia aqui as pautas, né? as sugestões para a nossa central de jornalismo da TV SB Notícias. Vamos se inscrevendo aqui no nosso canal, compartilhem aqui o Jornal Edição de hoje, se inscreva aí, como eu bem disse. Clique no gostei e ative o sininho. Tá falado? Então, tá um show de bola! Vamos pra frente, que atrás está cheio de gente, meu querido produtor Laércio, né? O Laércio que teve no, no, no movimento aqui ontem, nos bastidores, né? Da... da... Da, da central aqui é, de jornalismo, pessoal aqui da, de toda a nossa equipe do Brasil é, Comunicação, onde foi festa, onde foi alegria, a transição do AM690 para o FM81,9, mas ainda vamos continuar, viu? Por mais cinco anos, é um período de adaptação aí, cinco anos o AM690 vai permanecer ativo, tá? Isso, vai estar tá ativado aí. E já estamos no ar desde ontem, operando em 81,9. É um marco, né, para o rádio é, de Santa Bárbara do Oeste. É um marco, é, é um sonho que está sendo realizado e que, que agora todo mundo vai poder compartilhar. Se você ainda não tem aí o seu radinho na faixa estendida, já vai adquirindo o seu. Vem com a gente, vem para o FM, é a Rádio Brasil, também agora operando em FM. E ontem, então, como eu bem disse, uma movimentação aqui nos corredores. É, é, e veja só, convidados tiveram aqui personalidades, celebridades aqui ontem, falando ao vivo no programa Espaço Aberto. E o Laércio já é, conversou com alguns convidados. O primeiro deles é o seu... É Chico, é o Chico Delbu. É por que Chico Delbu? Porque é Francisco, né? É o Francisco, é o Chico Delbu. Põe o povo falando, FM é com a gente agora. Estamos aqui neste evento, né? Para a inauguração do transmissor FM da nossa Rádio Brasil, né? É um momento histórico para nós. Eu que praticamente nasci junto com a Rádio Brasil, né? Rádio Brasil é de 18 de setembro de 1955. Eu, tinha, eu nasci em 11 de abril de 1955, um pouquinho mais velho. Mas acompanhei toda a trajetória da Rádio Brasil, os lugares onde ela mudou tal. Junto com meu pai, eu, que apresentava um programa de cururu na Rádio Brasil, tinha aqui oito, nove anos. Então, estou muito contente. Parabenizo a Rádio Brasil, todos os, os ouvintes, todos os funcionários dessa querida rádio. Meu muito obrigado a todos. Parabéns à Rádio Brasil por mais essa conquista. Fico honrado com o convite em participar desse momento histórico, dessa evolução da rádio, dessa migração para a FM. Certamente trará mais qualidade nos serviços. Os ouvintes é que ganham com isso, uma qualidade na informação. Né? É um comprometimento com a rádio nesse serviço de cidadania. Parabéns à rádio e que venham muito mais realizações. É uma alegria estar aqui hoje na Rádio Brasil, quando a Rádio Brasil FM inicia suas atividades. Nossa gratidão a Deus, a todos que compõem a Rádio Brasil, diretores, funcionários, ouvintes, anunciantes. Que Deus, pela intercessão de Santa Bárbara, a padroeira da nossa cidade, continue abençoando a Rádio Brasil nesta sua nova fase e que a Rádio Brasil FM 81.9 atinja seus objetivos de comunicar às pessoas aquilo que tem de bom, de unir as pessoas, que faz parte de toda a comunicação. Parabéns, Deus abençoe a todos. A prestação de serviço com responsabilidade, com energia e com jornalismo de responsabilidade repetindo. Ou seja, esse é o segredo do sucesso do rádio. A sua companhia agora em 81,9. Rádio Brasil, Brasil FM 81,9, Brasil AM 690 kHz, sempre junto com vocês. E agradecendo a todos, a equipe Brasil... Desde a infraestrutura técnica do André, enfim, a todos da estrutura diretiva, nosso agradecimento e a aposta na prestação de um serviço melhor para a comunidade barbarense. Nosso agradecimento, muito obrigado. Aí, né, o Eduardo Capia falando aqui junto conosco, é técnico responsável de operações. Obrigado, viu, a todos vocês. Daqui a pouco nós vamos ouvir mais é, convidados que estiveram ontem aqui nessa solenidade de migração é, para o FM da Rádio Brasil. Área policial, um ajudante de 32 anos, morador do Sobrado Velho, foi morto a tiros em um bar da região do Monte Verde, na cidade americana. Esse crime ocorreu no sábado. Não há informações sobre o autor dos disparos. Polícia Militar atendeu a essa ocorrência por volta das 8 horas da noite. A vítima, identificada como Paulo Donizete Frana de Souza, estava em um bar na Avenida Intermunicipal quando o homem encapuzado entrou, dentro, entrou lá no estabelecimento e atirou contra o ajudante. Após os disparos, ele saiu correndo. A vítima chegou a ser socorrida até o Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. Nenhum suspeito foi localizado. Agora a polícia vai estar investigando este crime na cidade americana. Volta para mim. Olha, os moradores do Grego e além do residencial Furlan, eles estão reivindicando, pedindo providências por parte é, da prefeitura aqui de Santa Bárbara do Oeste Em relação ao levantamento das copas das árvores ali naquela localidade Rua Alagoas com o cruzamento Rua Brasília Coloque imagens pra gente aí, Laércio, veja só Essa aí é a Rua Alagoas As árvores estão assim, impossibilitando até né, a iluminação né? À noite isso aí é muito escuro Tem pessoas, moradores que passam que Passam por aí à noite para irem ao trabalho. Os galhos já estão entrelaçados na fiação elétrica, podendo causar curtos circuitos. Como nós dissemos, é, pode causar aí né, um acidente a qualquer momento, até em virtude dos veículos terem que entrar na contramão. Você observa que neste local também tem animais que são é, deixados ali. Olha, temos ali três gatinhos... Aliás, nós fomos até esse local e os gatinhos são ah, estão ali sendo tratados. Dá para ver que tem algumas caminhas ali, é, é, cobertores ali. Então as pessoas acabam cuidando e esses gatinhos também que precisam de cuidados aí e serem abrigados, né? Recolhidos, pois muitos deles inclusive já foram é, vítimas de envenenamento. Veja aí, então, olha aí, rua. Alagoas, no bairro grego, aqui em Santa Bárbara do Oeste. O pessoal está pedindo, então, a, o levantamento, a poda desses galhos que estão é, impedindo aí o trânsito nesta localidade. Bem atrás ali da UBS do grego, né? Bem atrás ali. É um terreno que fica atrás, tem essa a, paisagem aí, né? Os moradores até disseram, olha, se a prefeitura não fizer, a gente faz, não tem erro, não tem problema nenhum. Só que precisa fazer alguma coisa, né? Então, tá aí, a gente pede providências por parte do município de Santa Bárbara do Oeste, hein? Atenção, atenção, Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente e também de Trânsito. Vamos olhar ali pelos moradores do Grego do Furlan. Vamos voltar então, vamos voltar aqui, nós estamos aqui no clima de festa, no clima aí de todo mundo já, eu, eu particularmente já tenho meu radinho, é, já com a faixa estendida, 81,9, 81,9 FM, Rádio Brasil FM. Quem falou conosco, Laércio, os convidados aqui que estiveram ontem nessa solenidade da Rádio Brasil, nessa transformação do AM para o FM. Né, duas faixas agora... O AM, é bom a gente ressaltar, o AM, o AM vai permanecer ainda no ar por um período ainda de 5 anos. É um período de adaptação, então nós vamos, você vai poder ouvir a Rádio Brasil tanto no 690 como também no 81,9, tá? E aí depois, né após 5 anos, é, a tendência é o, o AM realmente é, ser excluído aí da faixa, tá? Vamos lá, o povo fala com a gente, os convidados aqui da, da festa da Brasil, vai! Nós que fazemos parte da equipe Brasil de comunicação, do Grupo Brasil, queremos parabenizar a diretoria, os funcionários, os engenheiros, os técnicos, principalmente os ouvintes e a todos que contribuíram para podermos atingir esse grande efeito no dia de hoje, que é a migração para o FM 81.9. Passando aqui para parabenizar toda a equipe da Rádio Brasil FM 81.9, agora mudando a linha de transmissão. Quem ganha não é a rádio, é a população americana, Santa Bárbara, toda a região metropolitana de Campinas. Que Deus abençoe vocês e um bom trabalho e sucesso sempre. Hoje é um momento especial para nós, a Rádio Brasil, hoje entra no FM, no Brasil FM. Então, a todos os ouvintes, a direção da Rádio Brasil, do Sistema Brasil de Rádio, é, nossos parabéns. E a programação vai ser feita para você, ouvinte da Brasil FM. Um grande abraço. Amados, Padre Agnaldo passando por aqui, para abençoar, pedir a bênção de Deus, a força e a graça, para dizer também que quem tem Jesus e Maria tem alegria, é a Rádio Brasil, agora Brasil FM, 80%. 81.9. Que Deus nos abençoe Que Deus nos guarde Um abraço Eu desejo toda sorte à Rádio Brasil A toda a equipe uh, E que a gente viva né A partir de hoje Uma nova história né Uma página aí que se abre Na história da rádio Que a gente viva bons momentos De boas notícias Positivas uh, Momentos assim de muito entretenimento, boas músicas e que a gente continue junto também na FM, que agora vai ter um alcance maior. É isso, parabéns a todos. Obrigado, Graça. Nossa chefe de jornalismo, fechando então aí a série de convidados. Tiveram muitas outras pessoas, né, autoridades que passaram por aqui, teve o presidente é, da Associação do Comércio, da indústria de Santa Bárbara, é, o seu João Batista, é, o, o Tiago Martins aí, né, falou no vídeo, que é o, o presidente da Câmara de Vereadores de Americana, também esteve presente. É, nós tivemos mensagens aqui do padre Reginaldo Mancotti, do padre... É... É Reginaldo Manzotti que tem programa aqui já faz muito tempo, né? Na Brasil. Vemos outros convidados aqui que passaram, né? O presidente do Sindicato Texto de Santa Bárbara, Cláudio Perecin e outras autoridades aqui. Quem mais? Ouviu? A dona Lídia, né? A, representando a PAI. Aqui de Santa Bárbara. Bom, amanhã a gente vai colocando aí os convidados, viu, Laércio? Pode ser, a gente vai fazendo aí um rodízio, é, porque essa semana é semana de festa, né? Aqui para o Grupo Brasil de Comunicação. Sintonize 81,9. 81 na faixa estendida, tá? Sintonize 81,9. Compartilhe de bug. Tamo junto, vamos que vamos! Então, vamos pra frente, que acabou o jornal. Amanhã a gente volta, se Deus quiser. Conte conosco, porque mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, boa terça-feira. Hoje tem sessão da Câmara, hein?